Ninguém não me ensinou não. Eu tinha a base de 20 anos. Uhum. Aí eu comecei a tocar, comprei uma sorfona de 12 baixos. Uma semana eu já estava tocando. Agora que tem um negócio. Tem mais de 40 anos que eu toco. E nunca aprendi até hoje. eu vivo dentro da minha aposentadoria, do... minha... meus quintal aí, minha rocinha que eu faço. E só eu toco mesmo porque eu gosto. Eu mesmo arrumava muita namorada. Safoneiro, né? Safoneiro havia. Naquela época o safoneiro tinha... tinha vez, né? Agora não tem mais. Antigamente quando eu comprei a safona, tocava que era direto nesse meio mundo aí. Nessa cidadinha pequena aqui, tá? tradicional era tudo. Era bolero, valsa, lambada, rastapé, baião e choque. Tudo, tudo isso eles usavam quando nós tocava aqui. Eu ia na escola ali mostrar aos meninos como é que tocava, mas ninguém interessou. Só interessou esse rapaz que já estava começando a tocar, né? Ele não quis ficar mais. Aí já começava a tocar, já estava tocando na asa branca, mano. Se ele tivesse continuado, ele tinha aprendido. Mas ele não quis continuar. Fazer é... o quê? Agora os nativos aqui não tem nenhum que aprenda a tocar sofone, não. Ninguém nunca me interessou. Na escola até escrevi uma poesia que a professora me elogiou bastante, me pediu para que eu continuasse que eu poderia ser inclusive um grande nome e me incentivou bastante. Aí com isso eu acabei acreditando, né? E continuei fazendo, escrevendo algumas coisas e entre elas veio essa música chamada eu "Vou Voltar Pro Capão". Vou pro capão, vou por que eu deixei o grande amor, minha paixão. Fui convidado e comecei a participar da banda, e até hoje eu sinto um frio na barriga quando vou cantar, né, quando, vou, quando vai ter um show da banda. Forró tem que ser com sanfona, né? sempre, né? se improvisa com outros instrumentos, mas sem sanfona não é igual. Não tá pro lugar não. Não. Aqui tinha quatro sanfoneiros aqui, morreram todos. A questão do, do, do, da banda de forró... Não, não precisa de ser mais, de, mais do que os três, né? O triângulo a sanfona e o zabumba. Tem até gringo que toca sanfona, mas não é igual, né? A coisa, não é igual como um, é, não é aquela coisa do, do de um, de um forró que, que marca um lugar.